A estação, ela, como, como bem dito, ela é um, é um divisor de águas, verte água daqui para duas importantes bacias brasileiras, que é a bacia é, do Prata e a bacia é, Amazônica. Né? Com esses dois anos de, anteriores de pouca chuva, né, a, a, a vereda ela deu uma baixada na sua quantidade, no seu volume de água. E além do mais, aí nós temos a exploração né, por pecuária, por agricultura, pelos pequenos produtores, pelas chacras, que tem muito poço artesiano em volta, da, na borda da, da, da estação. E aí isso vai fazendo com que o nosso lençol ele diminua, né? a vereda vai diminuindo cada vez mais. A estação ela ficou sitiada pela expansão urbana. Né? Isso, a Planaltina DF, Planaltina Goraes, Goiás, temos Formosa e aqui nós já temos bairros já basicamente dentro da estação. Então a água que sai aqui de dentro da estação, quando ela cai no limite da, da, da, da urbanização aí, dos bairros mais próximos, ela já está totalmente poluída.